Olá, meus amigos. Vamos falar sobre as emoções negativas. É o que mais destrói as pessoas, é o que mais destrói os relacionamentos, é o que mais destrói os sonhos das pessoas. Essas emoções negativas nós não percebemos quando ela vem. Ela vem vindo assim devagarinho, né? Nós temos três centros de inteligência. Eu já fui falando isso em outros vídeos. Então, o ser humano tem três centros de inteligência, que é o fazer, o sentir e o pensar. E são três centros separados. Né? O nosso corpo age automaticamente, nós não, nós não, não conseguimos é, sentir aquilo que a gente quer sentir. Ah, eu quero sentir raiva. Sinta raiva aí agora. Sinta medo aí agora. Sinta... Não tem como. Ela vem em nós. É algo que está fora e aparece em nós. E o teorizar que é viajar na Maianese, né? é encontrar soluções, é, ficar imaginando coisas. Então são três centros de inteligência. Um deles está reprimido lá na nossa infância. Algo aconteceu que reprimiu, por isso nós não temos essa felicidade que a gente busca tanto e não vai encontrá-la. Por quê? Porque tem algo dentro de nós que está abafado, está né, apertado lá e não consegue andar e desenvolver. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que desenvolver esse centro de inteligência. É o que nós trabalhamos aqui na Academia do Ser Humano. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, para que você possa prosperar, ser amado, ser importante. É bem simples, tá? É algo simples. E eu até peço, não acreditem em mim, mas confira, o que significa é experimente. É que nem uma pessoa diz assim, ó, sua é, é gostoso. Hum, pode ser que sim, pode ser que não, vá lá e experimente. Aí sim você vai dizer se gosta ou não. A mesma coisa eu digo eu. Então, nosso conhecimento é um conhecimento de 4 mil anos. E ele funciona, a única coisa que tem que fazer é experimentá-lo, né? é isso. Então assim, para que você possa reverter essas emoções negativas que surgem em você de vez em quando, e que aí você possa prosperar, possa ser amado e sentir-se importante. Primeiro passo, são sete passos. O primeiro passo, você deve perceber que você está num estado de melancolia, ou está num estado de tristeza, ou está num estado de não consigo. Ah, são estados negativos, alguma coisa assim que dá a impressão que está errado, não está legal. Quando você perceber isso, você vai conseguir melhorar isso aí. Tanto que as pessoas que estão depressivas, elas não percebem que estão depressivas. Né? E às vezes, por exemplo, quando a gente está muito eufórico, né? euforia também não é boa. Eu muito eufórico, a pessoa não percebe. Depois ela vai perceber, mas daí às vezes é, se arrepende. Então, quando vier uma emoção negativa que te derruba. Que te deixa triste, não te deixa sentir esse amado, né, dá a impressão que você não vai conseguir, primeiro passo, perceber que você está com isso, só o fato de perceber essa, essa, essa coisa negativa vai embora, vai ficar por ali ainda, mas ela vai embora, né? não, já não está mais ali, ela já se tornou fraca, porque você percebeu, é como um visitante que está na tua casa e você não percebe, tem alguém que entrou na tua loja e está andando por lá querendo roubar alguma coisa, Tá ah lá, você já percebeu. Só do fato de você perceber essa pessoa, né? Esse, esse já fica assim. Segundo ponto é... para você transformar essa emoção negativa, que é uma força poderosa e que você pode transformá-la numa positiva, então você tem que saber o que você quer. Né? Se vem a tristeza, o que, que você quer? Ah, eu quero felicidade, eu quero me tornar forte, eu quero ter autoconfiança. Né? Se você está com medo... O que, que você deseja mudar? Ah, eu quero me tornar uma pessoa corajosa, eu quero aprender a saltar de paraquedas, eu quero fazer rafting, entende? Então é, o que você quer? Porque esse querer é que vai te dar tesão para você mudar. Quando eu quero algo, por exemplo, vendas, né? Às vezes eu, como vendedor, tenho, às vezes eu digo assim, cara, do céu, está difícil de vender, pronto. Veio a emoção negativa. Aí eu começo a pensar, o que, que eu estou sentindo? Ah, estou sentindo fraqueza, estou sentindo medo. Né, de montar a próxima turma. Bem, beleza, o que você quer? Não, eu quero montar uma turma com sete alunos. Opa, então eu já sei. Então, eu começo a encontrar o tesão para sair fazendo as coisas. Né? Eu faço vários vídeos. E tem vezes que, cara, estou com preguiça de fazer o um vídeo. Mas, mas o que você quer? Não, eu quero ser famoso. Eu quero que as pessoas entendam o meu trabalho e quero que as pessoas nesse trabalho ajude a elas. Opa, aí sai eu fazendo... Né? Então, quando eu... Enquanto sei o que eu quero Surge um Eu vou usar uma palavra chula Mas é uma palavra verdadeira um, Surge um tesão Se chama entusiasmo As pessoas que estão entusiasmadas Elas vão fazer Entre uma pessoa que tem entusiasmo E uma que tem conhecimento Fica com quem tem entusiasmo Porque a pessoa entusiasmada Vai buscar conhecimento Vai fazer a coisa acontecer Então faça com que O teu sistema Contra aqui, que Que teu, os três Seus três três centros de, de inteligência, né? o ativo, o sentir, né? o, o emocional e o teórico, funcionem a teu favor. Então, quando você encontrar um tesão, pronto. Né? Quantas pessoas que a gente vê lá, né, em vídeos norte-americanos, a mulher que pula lá para salvar o filho e agarra um jacaré. Cara, imagina o emocional dessa pessoa, o que a força que ela encontrou. Quantas outras pessoas fazem coisas assim que você diz, nossa mãe, crise é? Entende? Então é isso, é encontrar o tesão. Nós vamos ter aqui uma palestra, três pessoas que passaram por grandes dificuldades financeiras. É? Elas estiveram lá um dia, quebrou alguma coisa, é, um cliente desapareceu, outro deu um calote, bom, não importa. Como é que elas reverteram isso? É? Como é que elas saíram da tristeza daquela coisa que aconteceu com eles, o acidente que aconteceu com eles? Eles encontraram dentro deles uma força. E essa força está aí para você também. Então o que você vai ter que fazer? Olhar para essa força. E daí você vai sair fazendo. Não tem a menor dúvida. Teu corpo inteirinho, teu, teu mente e teu sentido vai fazer isso aí. Tá? Então, assim ó, quando você encontra o que você quer e você tem o entusiasmo, aquela emoção negativa vai embora. Você trocou para uma emoção positiva. E tem que sempre estar, sempre né, tem que estar vigiando. Se você está com aquele tesão, que com aquele fogo, escreve na... Por isso que tem, essas pessoas fazem, né? Escreve uma parede, ela na parede, põe na parede, quanto você quer. E olha para aquilo como um objetivo de vida, e não como vai acontecer. Se você só olhar aquilo, meu, não vai acontecer nada. Você tem que ter um fogo. Não, eu vou fazer acontecer. Não, eu vou eu vou fazer acontecer. Fala com você mesmo e vai acontecer. Cara, é inacreditável como acontece. Aí as pessoas dão vários nomes, física quântica, física não sei do que lá, dão nomes de estranhos, né? Poder da mente, poder do pensamento, bom, vai, vai. E é um fato, não estou dizendo que não é, é, mas é assim que você pode construir. Você cria o teu poder, você cria a tua força, você vai fazer as coisas acontecerem. Tá? E aí, um outro fato que vai surgir quando você estiver com esse entusiasmo, com essa esforça, com essa questão toda de fazer, vai surgir a fé. A fé remove montanhas. É isso. Né? A fé move montanhas. É isso. Entende? E quando você tem esse entusiasmo, essa coisa, dentro de você a coisa vai acontecer, já aconteceu. Entende? Então é, sinta e permita-se. Não vai começar a pôr negativo lá, não, pode ser que sim, pode ser que não dê. Não, esquece. Você vai ter... Uma única opção, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai se arriscar. E vai dar certo se você realmente se arriscar, entendeu? É isso aí, certo? E depois de tudo isso, trabalhe e espere o resultado que ele virá. Tá? Então, se você fizer tudo aquilo que você tem que fazer direitinho por dia, cada, né, cada tijolo você colocar no lugar certo, daqui a pouco você tem uma parede, Daqui a pouco você tem quatro paredes, daqui a pouco você tem uma sala, né? Cobriu lá, tem uma sala, depois você vai construir o banheiro, vai construir a cozinha e assim por diante. Então uma construção de passo por vez, é aos pedaços. Eu garanto para vocês que funciona. Experimenta, tá? E não é algo tão difícil assim. Você vê isso durante um dia, você já vai perceber. Se em um dia lá você estiver com essa tristeza, ou estiver com essa preguiça, sei lá o que for, Inverta. No final do dia você vai ter um outro resultado. Imagina no final do mês. Imagina no final do ano. Um grande beijo para vocês, de bom, e vamos em frente, porque atrás vem gente. Vamos mudar a nossa vida, fazer com que seja do jeito que eu quero. Grande abraço, tchau para vocês!